Sejam bem-vindos a mais um Purple Talks, com ele, o um marombeiro, aquele <risos> que faz tão por malhar, que é um querido, é uma pessoa super gostosa de conviver. E, pelo menos era uma pessoa que, que me valorizou muito a minha autoestima, que eu lembro que, que a gente me encontramos, eu abraçava ele e só me dizia, gostosa, maravilhosa. E a gente, gente super jogou o BBO, não foi? Foi, Também. foi. Teve essa a, a deixa lá e tudo mais. <risos> A interação do UAS, o Jefinho foi, assim, ele foi uma ótima pessoa. Eu gostava muito de conversar com o Jefinho. Ele é um pouco quietinho, mas aqui ele vai falar, não vai, Jefinho? Se Deus quiser, amiga. A gente Jefinho fala. também é nordestino, mora em Fortaleza. Então, Isso. já por si só, ele já é, maravil... já é uma maravilhosidade, porque aqui Sim. a gente exalta muito o Nordeste. Meu celular é Vai, brother. <risos> A gente exalta muito o Nordeste, os nordestinos. E assim, é, para te apresentar melhor, eu pedi para uma pessoa falar quem é você. Uai, cadê a imagem? Peraí, pronto. Voltou. Voltou, desculpa. Não, não tem problema. Ah, eu, eu não faço ideia de quem são essas pessoas, porque por mais que eu acho que eu conheça algumas pessoas que me conhecem super bem, eu não tenho uma ideia assim, de quem pode ser. Vamos lá, mas ver, vamos lá. Né? E, esse, e a pessoa que eu escolhi para falar de você, quem é você, é o Joel Barbosa, hum, lá do conheço. Rio do Sul. E aí ele respondeu para mim, né? Oi, Jeff lindo. Me pediram para vir aqui escrever um textinho para você e eu não tinha como recusar. Nos conhecemos pelos grupos do jogo de Telegram, onde eu acompanhava você jogando e já via quão doce e sincero você é. Foi só quando jogamos juntos que eu pude ver que, além de sincero, você não abandona as pessoas com quem você quer jogar e tem um carinho. Motivos adversos, acabamos não jogando na mesma aliança naquela temporada. Mas isso nunca foi motivo de briga ou desavença pós jogo. Você sempre procura deixar as coisas de jogo dentro dele, e eu admiro muito isso em você. Ver você no elenco do VD foi um choque, porque na minha cabeça você já tinha jogado todas as franquias possíveis. Mas também foi uma surpresa positiva. Eu sei da sua entrega e da sua paixão pelo jogo. Sei que você se entregou, deu o seu melhor e só tem que se orgulhar. Infelizmente, a twist da OMS visível veio aí. Acontece. Faz parte é. do jogo perder também. O importante é dar o máximo e eu tenho certeza que você deu. Espero que você esteja sem camisa na entrevista ou não vá dar o like. Brinks. <risos> <risos> Enviando muito amor para ti. Um beijo. Comentários. Ah, Primeiro... Isso. Vamos Acho... fazer a vontade do Joel, vamos subir a audiência. Eu achei que você tava sem camisa. Tira a camisa, Jaclyn. <risos> Amiga, você tô... está super travada aí. Ixi, tá mais... travada? E tá aí, aí, amor? Pouquinho. Mas tá ah, bom. Mas o Kevin disse que está tudo ok. Mas, assim, tá vai okay. tirar a camisa, não vai? <risos> vamos, vamos ficar comportados no momento. Ah, então, então, mas, mas foi o mesmo outro músculo. Ah, sim? Aí. Mas então, o Joel, tipo, a gente jogou um jogo no Telegram, eu não conhecia ele, mas a gente ficou de lados opostos, mas é como acho que todo mundo sabe, o meu estilo de jogo é tipo assim, com quem eu me comprometo eu vou até o final, assim. Às vezes me dou até mais para quem eu tô jogando do que para mim mesmo. Até foi quando na minha eliminação agora, mas não me arrependo assim, foi foi muito gostosinho e acho que o mais importante é você sair com a consciência de que tipo, você fez um bom jogo, assim. De resto, é. tá tudo bem. Mas o acho... João é um amor, assim, não tenho nem o que falar. O <risos> João é um o fofo. Muito. E, e assim, é, ele falou também que você é muito sincero e doce. Muito, você não considera assim? Eu sou sincera até demais, né? Eu acho que assim, <risos> eu acho que eu não. Eu acho que antigamente, por exemplo, a primeira temporada do BBU, tipo assim, lá eu fui totalmente vilão, assim. Antes eu tinha essa, essa malícia de. Menino fofinho, inocente e tudo mais Hoje eu não consigo mais Tipo, as pessoas sabem como eu jogo Eu sou muito sincerão, assim Então, às vezes, ter alguém nesse, nesse quesito No jogo é muito, muito bom Porque você já sabe como ler a pessoa e tudo mais Mas também sou doce Ao mesmo tempo não sou Mas eu acho que eu fui doce, sim Aqui no VD, pelo menos Assim, não precisa ninguém Por mais das situações de pré-relações Assim, que, de certa forma As pessoas que saíram antes de mim ficar um pouco meio que amargas, assim, mas é do jogo e faz parte, temos que seguir, né? Então, então assim, você, você é, admite que no jogo você é um personagem, fora dele você é uma pessoa totalmente diferente? Olha não, tem... amiga, não. Oh. Eu, sou, eu sou no jogo que eu sou na minha vida, assim. Eu sou um cara extremamente sociável, tipo assim, eu já falei para todo mundo, todo mundo sabe, eu não sou bom de prova, eu sou um fiasco, <risos> <risos> tipo, eu saí por conta de uma twist, assim, deveria ter dividido os votos, nem pensei na hora e tudo mais, mas o, o meu ponto forte em qualquer jogo que eu entro e tudo mais é o social, eu sou muito sociável, eu gosto, de, eu sei como me conectar com as pessoas, eu sou desse jeito, assim, as pessoas sempre vão me tirar é com o meu social, assim, então, tipo, eu não consigo mais ficar fingindo um personagem dentro do jogo, assim, sabe, é... Houve alguns momentos que eu acho que é normal, quando você está jogando survival, você tem que mentir, né? Porque tem poderes isso você pode acabar sendo eliminado por conta disso, mas eu já não consigo mais ficar fingindo como eu conseguiria em outros jogos, sabe? Sou mais o jefinho da vida real para o jogo realmente, assim. E, e me diz uma coisa, a gente a gente aqui, a gente sempre fala sobre solteiro, namorando, como é que você tá Você está solteiro, está aceitando o currículo? Como é que é? Eu, é complicado, porque eu falei para algumas pessoas do jogo, né, que, que eu tava numa fase meio que conturbada, assim, hoje meu pessoal mexeu um pouquinho, é, mas tentei realmente dar uma esforçada no jogo independente, assim, mas não sei, eu sempre falo Tipo assim, eu, eu falo, assim, eu nunca namorei na minha vida, né, amiga? Tipo uhum. assim, nunca namorei na minha vida, tenho 25 anos já, fiz até em março. Então, assim, não dá pra você prever nada, né? Assim, o que vai acontecer, do que pode acontecer. O que vai acontecer? A gente, a, gente, a gente entrega e tá tudo bem. E tá tudo bem, né? Então, você, você vamos dizer assim, está no momento zen, por exemplo. Isso, com tá certeza. Acho que, em primeiro lugar, mas... isso. Mas vamos, vamos falar um pouco mais de jogo. Para tá falar um pouco, assim, como é que é o jefinho, o jogador e tudo mais, eu pedi para o Iago Rodrigues, que jogou com recentemente. Ah, maravilhoso, Rodrigues. de verdade. Ele sempre estava lá na torcida por mim, sempre batendo o pé e tudo mais. E olha que a gente conheceu, basicamente, eu acho que faz muito pouco tempo, foi no piloto até, mas sempre muito querido comigo, assim, não tenho nem o que falar, assim, é maravilhoso. <risos> <risos> e ele, ele é um amor de pessoa, ele, ele inclusive nordestino também, eu acho Isso. que se eu não me engano ele também mora em Timon, que nem a lenda do Leonardo Barju, né, ou seja, dois Timonenses, um milagre, timão, timon, sendo, timão, timon sendo o ponte do, do, dos jogos, mas enfim, e aí ele falou um pouquinho de como é o Jefinho jogando. Uma vez jogando um feste da vida, Jeffinho me disse, quando eu me comprometo com alguém, eu me comprometo. Independentemente das circunstâncias, eu não largo a mão de quem eu quero jogar. E não podia ser mais verdade. Um erro ter eliminado Jeffinho, pois ele é uma pessoa que, em jogo, não deixa brechas para interpretações. Fiel, confiável e sincero. Além de ser um good TV nato, deixando tudo mais leve e divertido. O social potente dele, associado à sua fidelidade, o torna um aliado perfeito para quem é mais estratégico quer é ser UTR. Visto que Jefinho sabe jogar, se jogando na bala pelos seus se expondo. Além disso, o físico dele de centavos ainda é mais um motivo para não ter o eliminado. O físico, questão de prova, meu amigo. meu oh, é Meu Deus, sim. Esse ponto... No off-jogo, Jefinho continua sendo uma pessoa fantástica, sempre muito atencioso. Só lamenta a decisão de o eliminar, pois Jefinho é uma pessoa doce, gentil, agradável e que merece tudo de bom. um coraçãozinho. <risos> Amigo, você, você, aqui no Survival VD, você, sem citar nomes, você uhum. acha que você realmente pegou na mão de, de uma ou mais pessoas e foi até o final com ela, Miga, e tudo mais? É, é um pouco complicado, porque, assim, é, enfim, digamos assim, a configuração do júri em si veio muito de pré-relações, de que estava acontecendo isso e tudo mais. Eu te joguei com muita gente que estava no cast, assim, mas eu, em nenhum momento, me fechei para ninguém, assim, sabe? Fechei as portas para ninguém. Eu acho que todas as minhas decisões, até a minha eliminação, é, eu não me arrependo, eu não acho que eu fui eliminado por conta de de ter eliminado alguém e tudo mais, entendeu? Até porque eu fui eliminado por conta de uma twist, e a minha burrice realmente foi não dividir os votos, porque eu poderia ter continuado no jogo e tudo mais. Então, é, eu acho que eu consegui... Jogar com, basicamente, quase todos os participantes, assim. Tipo, conhecer, tipo, todas as pessoas que eu não conhecia, eu dei a oportunidade de conhecer e tudo mais. Pessoas com quem, tipo assim, é o tipo, tem gente que fala... teve eu, Como as pessoas sabem, eu sou um cara totalmente, quando eu me entrego para alguém, assim, eu me entrego fielmente. Às vezes até mais que a pessoa se entrega para mim, sabe? E eu já levei muita, digamos assim, foi muito trouxa, de certa forma, assim. E mesmo assim, quando o jogo acabou, eu deixava assim a gente acabou é do jogo assim e não foi o que eu senti aqui sabe a gente eu tirava pessoas com quem eu já joguei e essas pessoas ficavam amarguradas né aconteceu até algumas coisinhas no free house por conta de das minhas decisões assim onde tipo assim as pessoas conversam tipo assim só porque a gente mente que você não pode mentir tá tudo bem tipo a pessoa mente não gosta que a gente mente mas ela pode mentir entendeu é, desconexo, assim, sabe? Tipo, se você faz, porque eu não posso fazer e tudo mais, entendeu? Eu não vou ser o trouxa como, como eu sei, já fiz em outros jogos, entendeu? Então, aqui eu tentei usar mais a cabeça e jogar com as pessoas com quem realmente é, me mostraram fidelidade até o final do jogo, entendeu? Entendi. As demais, eu não consegui sentir muito, então, assim. Não consegui eu sentir tanta firmeza, né? E aí, não, é por, por, por, essa, é por, por não sentir porque tanta são, confiança porque que são que é situações, tipo assim, por exemplo, quando, você sabe, quando a gente está no jogo, as pessoas, informações, elas correm de um lado para o outro, né? Tipo, a todo momento, assim. A forma como algumas pessoas eliminadas é, entregaram alguns, algumas informações, assim, é, foi um pouco exagerado, entendeu? Então, é, tipo assim, é muito fácil julgar os outros e não olhar para suas próprias atitudes, entendeu? E tudo mais, assim. Mas faz parte, né? Tipo assim, eu estou muito feliz com o meu desempenho, assim eu não realmente não sou bom de provas, eu acho que me tiraram mais por conta de que, realmente, se eu tivesse continuado um pouco mais no jogo, eu acho que eu estaria numa posição muito mais confortável, de certa forma, é mas faz parte, assim, eu acho que a gente é tem fácil. que sempre acreditar no, e confiar que, seu, que, que a gente fez um bom jogo, né, assim. Espero é. que a moderação tenha gostado, assim, pelo menos. <risos> e, deve, e deve, independentemente... Eu acho que você tem que realmente se orgulhar do seu jogo, porque sim. você chegou longe, você foi F7, né? Você sim. chegou a ser assim, Sim é, e é uma, uma temporada de grandes nomes, apesar da, é, da maioria ser novato. É uma temporada de novatos para o VD? Não é uma temporada de tantos novatos para ser no mundo jogos, como eu digo. Sim. Assim, a única pessoa que era 100% novato, no caso, o era Rui. o Samuel Eucatizano. Era Samuel mas... é o Samuel, né? Ah, sim. Até um o fofo, Rui, então. ele, ele já, já jogou alguma coisa antes. Hum. Ali, acho que foi pessoal vai do Brasil, mas eu não me recordo. O Rui também é, é pouco conhecido. Sim. E assim, é, mesmo se assim você chegou longe, você fez boas relações e tudo mais, eu acho que o mais, o mais legal disso tudo é saber dosar, assim, que, que é um jogo, é, é, são situações em jogo, são coisas que aconteceram no jogo e não tentar levar pra vida pessoal, porque... Não, não com certeza. A, a única coisa que me chateou tipo, assim, provavelmente as pessoas vão ouvir, que estão no júri, tipo assim, vieram um bombardeio para cima de mim e tudo mais, porque falaram que queriam jogar comigo e tudo mais, mas por atitudes provavam do contrário, entendeu? assim Tipo... É, eu não saí por conta da, deles e tudo mais, porque eles avisaram, assim, eu estava bem posicionado. Foi uma questão, realmente, dessa twist Se não tivesse a twist eu não teria sido mais votado e, consequentemente, não teria sido eliminado. Mas, obviamente, eu era uma ameaça no jogo e tudo mais. Eu tinha, basicamente, as pessoas me intitulavam como um duo desde o começo. Então, tipo assim, vai chegando um ponto do jogo onde duas pessoas votando é um risco. Então, eu já esperava que poderia sobrar para mim ou para a pessoa que foi, que ainda está no jogo. Mas, assim, é, eu já sabia que eu recebi votos tudo mais. Foi realmente uma falha minha de não dividir. Foi o simples fator disso. E realmente também não achar que a pessoa que a gente votou ia ser a imune e tudo mais. Então, tipo assim, eu tinha consciência de que eu seria eliminado caso acontecesse isso. Tava bem óbvio, uhum. assim, entendeu? Então, assim, não foi uma, uma, uma falta de leitura. Foi uma falta, realmente, de eu... Ter, não ter pensado em dividir os votos, porque se eu quisesse ter dividido os votos, eu teria conseguido, assim. Mas é muita loucura, né, amiga? No momento lá, acaba prova... Você, assim, você não, é um, pensa, é, não a gente fica uma loucura, tipo assim, aí ah, o que a gente faz? Isso, isso, aquilo. Será que eu falando a verdade? Será que eu menti? tudo mais. A gente não consegue, sabe, prever, sabe? Você você se acha um pouco paranoico em jogo, ou você acha que tem uma mente mais fria e consegue enxergar o que acontece, assim, claramente? Amiga, eu sou muito desbocada, assim, de certa forma. <risos> É desse. Caiu. <risos> então, tipo assim, é, gente, é, eu sou muito desbocado em jogo, sabe, tipo, muito desbocado mesmo, assim, mas eu acho que é muito relativo com correlação, sabe, aí, tipo assim, eu, eu fiquei para é um eu, é, é, eu acho que é paranoico mais quando você ouve que seu nome tá sendo cogitado de certa forma, né, assim, tipo, até então eu comecei a receber votos no CT que a Amanda saiu, né, que ela foi eliminada, assim, mas. Ai, não, tem que tirar esse aqui. Tirar pronto, agora não cai mais na Mas então, eu eu fui. recebi votos no CT que a Amanda foi eliminada, que foi no CT anterior, antes uhum. da minha eliminação. Então, assim, vocês, quando você leva a voto, você fica um pouco paranoico do porquê disso aconteceu, né? Na rodada que a Amanda saiu, tipo tinha uma aliança de seis pessoas e alguém tinha votado em mim. Então, a gente ficou um pouco paranoico de saber quem realmente tinha, tinha se traído, entendeu? Mas. Uhum. Isso acontece, É, é, é uma dosagem assim. de tudo, sabe? Tipo assim, a gente fica para no aguismo não fica é muito da situação, sabe? Do, do momento assim. Exatamente. E assim, é, outra coisa que, que eu queria perguntar para ti, e você tá confirmado no Encontrão, né? Você vai para o Encontrão? Ah, então. <risos> tá uma loucura, mas acredito Foi, que sim. Muito... Por enquanto, até, até então, hoje, hoje a gente está fazendo essa, essa, essa entrevista 2 de abril, 11 e 18. Você está confirmado o Encontrão. Quais Isso. são as suas expectativas com o Encontrão? Você está você animado? Você. considerando que você vá mesmo? Você está animado? Hum. Para curtir, o que, o que você mais gosta do encontrão, já que você é um rato de encontrão, o que eu digo é. Você é eu muito... já fui em todos, quase em me... todos. Tirando, tirando o primeiro que eu não fui, tirando realmente. Primeiro, tipo, né? O resto, todos eu fui, assim. Então, é. É, é aquela questão, né? O momento que a gente tem de confraternização, né? Tipo, rever pessoas com quem você tem uma admiração, é. Tipo, é impossível você conseguir... Abraçar as amigas todo. na pista é... de você chamar elas de gostosa. Bem é. <risos> é isso, tudo mais. Mas, tipo assim, eu acho que o mais, eu acho melhor, tipo assim, é você rever as pessoas com quem você teve uma troca bacana e tudo mais. Não tem como você conhecer todo mundo, assim. Não tem como você uhum. abraçar todo mundo e tudo mais. Mas quem quiser, caso eu vá, né, conversar, conversar. comigo, eu tô super de boa e tudo mais. Sou muito tranquila, assim. E, e, e qual é a parte mais legal de encontrar você? É as festas? É, são os jogos? É a confraternização? Eu é dançar? Que eu, é o okay. quê? confraternização mesmo, com as pessoas com quem, tipo. Eu, eu sempre fui um cara muito de, de ficar com as pessoas que eu, sabe, sinto que. que tem uma ligação maior, sabe? Foi assim, todos os encontrões que eu fui, assim, então eu acho que é mais nesse fato mesmo. <risos> mas adoro jogos também, apesar de ser um fracasso em alguns, mas gosto também. Não, não, mas... E é as peças a gente, deixa assim, né, de respaldo, vamos ver. Vamos, vamos ver o que, o que acontece e tudo mais. É. Tem um outro ponto do, do que aconteceu no seu jogo, que foi uma expo -tour. Hum. assim, por pro alto, você acha que essa expo te ajudou ou não te ajudou no jogo? Sem estar não, lembrando. Tá bom. Então, é, o que acontece? Eu fiz, eu respondi a expo da Amanda, né de certa forma, assim, porque eu já joguei com a Amanda em um outro jogo, né? E uhum. vou até salientar novamente, assim, a gente foi um F2 e quem me conhece sabe o quanto eu sou totalmente entregue às minhas alianças, tipo, lá eu fiz um, um eu tentei ajudar ela de todas as formas e na primeira oportunidade por mais que tipo ela a gente até conversou de se entender tudo mais ela largou a minha mão coisa que eu não teria feito com ela mas são percepções de jogos diferentes assim sabe e não é nenhuma questão de não superar sabe até porque quando o jogo acabou eu continuei mantendo contato tudo mais e só que tipo assim como, como eu falei a configuração do, do júri, assim, tipo, as pessoas saíram muito amargas tipo, e acharem que, tipo, elas estavam certas e eu estava errado, assim. Sendo que não funciona assim, gente. Cada pessoa tem sua percepção de jogo, assim. Cada pessoa tem suas estratégias e tudo mais. Então, não tem como é, dizer que você está certo e eu estou errado só porque eu fui eliminado. Eu posso ter sido eliminado por outras circunstâncias e não pelas circunstâncias que você pensa, entendeu? Assim, poderia sim estar tá numa posição melhor, se eu tivesse é, escolhido algumas outras opções, mas não me arrependo realmente, acho que eu fiz o que era realmente melhor para o meu jogo, e esse ponto foi mais para responder, sabe, porque a Amanda, ela tinha colocado, me colocado muito como aba na pessoa que ela me chamou de, de du e não é funcionar assim, cada pessoa tem o um seu jogo, né, então era então... mais, tipo assim, não, foi mais essa questão de responder que eu não era aba de outra pessoa, cada pessoa tem seu jogo, entendeu? Acho que a gente Entendi. tem que entender e saber diferenciar que cada pessoa tem sua percepção e não tem como você ter os mesmos pensamentos até mesmo dos seus próprios aliados, não tem como. Vamos ter situações onde ela prefere tal e eu prefiro tal e a gente tem que meio que conciliar entender, e aceitar para seguir é. o jogo, assim. Então, então assim, você, você... Eu acho que nem é de eu acho nem nem ajudou, nem ajudou como nem também como não prejudicou. Foi, porque, tipo assim, já tava, eu já tava com algo tudo mais, já tava óbvio que, que independente, e, e, o algo em mim não, não mudaria, assim. Até porque, quando. É, é, é o que eu tô falando, tipo assim, quando você é dado como um duo de alguém e só tem, tinham sete pessoas, é inevitavelmente difícil vocês um dos dois não seriam votados, até porque. Tanto eu quanto a pessoa recebeu votos. Então, assim, não tinha que fazer. Ia sair ou ele ou eu. Oi. E, no caso, foi é. eu mas enfim, acontece, amigo. Mas assim, eu espero que todas as situações, é, tanto é, sou com um o júri ou com, as, com os jogadores que estão em jogo e tudo mais, que elas se resolvam, né? Porque afinal de contas, eu acho que o, é, o que fica no jogo é uma coisa de, de jogo. Assim, a gente comenta depois, a gente comenta rindo, a gente comenta brincando e tudo mais, blá blá blá blá, flopar é uma coisa que, ok, eu flopo pra caramba, eu falo dos meus flops, eu não acho que você tenha sido flopado, diga-se de passagem, eu falo, tô falando de mim, eu flopo, Sim. mas eu não acho que você tenha sido flopado, porque primeiro, você saiu, como você tá dizendo, por conta de uma twist e tudo, Bem. segundo, que você chegou longe, terceiro, que você tava, você... É, pelo que você contou, que você estava bem posicionado, então isso não é E é o fato, tipo assim, você ser votado, tem muitas ver, diver, é, vertentes, né? Você pode ter sido votado por você ser social, você pode ter sido votado por ser um bom jogador, um péssimo jogador, você não tem como saber e tudo mais. Então você ser votado, principalmente na reta do final de jogo, é porque, de certa forma, você é uma ameaça e te... é, é tudo mais. Então, assim, <risos> pra mim tá tudo bem. Tá tudo não, e, tipo assim não, e você, tipo assim, eu acho que independ... as pessoas têm que entender uma coisa, que independente de colocação, você tem que ser orgulhosa do que você fez, assim. Se você se entregou e você sabe, e se a moderação ficou satisfeita, é o que importa, assim, o que A, B, X, Z, pensam, tipo assim, é muito irreferente, entendeu? Vão ter pessoas que vão gostar do seu jogo e vão ter pessoas que não vão gostar. E tá tudo bem, não tem como se agradar a todo mundo, assim, entendeu? Eu é. sei muito bem que, tipo assim, por mais que o júri não tenha gostado da minha performance em assim, relação à eliminação deles, eu sei que as pessoas que jogaram comigo gostaram. Então, tipo assim, não tem como se agradar todo mundo. Então, faz parte. É. A gente só vai seguindo, entendeu? Verdade. Mas vamos à nossa, à nossa parte final, que é o bate-bola jogo hum. um rápido. Eu vou falar uma tá. palavra e aí você vai responder hum. o que, que você pensa no momento. Tá ok? Tá bom. Tá ok. O um medo? Acho que morrer. Eu Meu Deus, quem quer? quem quer morrer, gente? Ninguém. Eu, eu quero... Que perdurar por muitos e muitos anos ainda. Assim. É a única coisa que eu penso assim, de resto. Ser nordestino é ser nordestino. Acho que, acho que ser nordestino, é... acho que o povo aqui acho que é muito mais acolhedor, sabe aquele, aquele calor que a gente, que a gente tem tudo mais de, de acolher, de de abraçar, a energia tudo mais. Eu acho que o nordeste é isso, é a... Ser nordestino é ser acolhedor, né? Isso, pra mim, eu, eu considero assim, as pessoas, elas... Eu, eu, é isso mesmo. É... Uma... Uma paixão. Uma paixão? Ah, deixa eu ver. Que difícil. Gente, peraí. A primeira coisa pensa. que vem na sua cabeça quando você pensa em paixão Ai, gente, peraí. <risos> Ai, eu adoro criança, gente. Adoro, assim. Se for por isso, assim. É uma Sem coisa ser que pai. eu ainda. Sem ser pai e tudo mais. Uhum. Mas é uma coisa que eu ainda desejo e tudo. E é tudo uma questão mesmo de tempo, assim. De preparação e tudo mais. Eu amo, de verdade, assim. Sempre foi é um xadol. <risos> Tenho duas afilhadas até. Ai, tem, uma, tem uma sobrinha aqui, que, um sobrinho Tenho Tem dois Dois? Tenho dois. Isso ah, então, então você é o tio divertido das crianças Sou <risos> Sou totalmente tio coruja Ai, amiga Eu também sou é tio coruja Eu, eu, eu sou apaixonada pelo É vida ótimo vida. porque, tipo, as crianças não têm É muito angelical, sabe? Tipo assim, tem a inocência por trás Então, tipo assim, a melhor fase da vida é quando você é criança Tudo mais então, é tipo verdade. assim, é engraçado que quando a gente está na, na época do colegial, a gente, meu Deus, quero entrar na faculdade, quero trabalhar, mas a gente chega nesse ponto, meu Deus, porque eu, eu quero voltar, não, gente. Não, quero voltar para ser criança, tudo <risos> mais. Melhor fase. ai ah, amigo, verdade. é verdade. Mundo dos jogos. Eu diria que... Acho que as amizades. Eu acho que... Assim, eu sei que tem muitas pessoas do mundo de jogos que gostam de mim, tem muitas pessoas que, que não vão muito com a minha cara, mas eu acho que as pessoas que realmente conseguiram me conhecer é... sou muito grato, entendeu? Porque conseguiram enxergar quem eu sou de verdade, eu acho que isso é o que mais importa. Acho que é as amizades e as relações, né, que eu acho que já falaram isso também. <risos> mas eu acho que mais se enquadra nisso, sabe? As pessoas realmente que me conheceram de verdade, sabem O quanto... Assim, eu sou... Eu tenho, eu sou um pouco doido, né, que me tipo assim, sempre até tive uma expulsa a minha aí, que eu, questão de onde está o dia fim, tudo mais, que eu, realmente eu viajava demais! <risos> Essa espontú, gente, é maravilhosa! Gente, gente, sério, gente! Eu, vou, eu, vou, eu tenho que comentar esse ponto porque eu fui, uma, eu fui uma das pessoas que, que se preocupou muito. O Jefinho foi para o Encontramos e depois ele ficou um tempo em São Paulo, que normal, todo mundo que é de fora fica um pouquinho, aí fica na casa de uns amigos e tudo mais. E aí o que aconteceu? O Jefinho ficou na casa de, de uma pessoa, Aí, depois, aí ele foi para um, uma balada e tudo mais, enfim, normal. E aí, de repente, o Jefinho sumiu em São Paulo. Aí a pessoa postou no TPM, que é, que é o nosso grupo, né, dos jogos. Onde está Jefinho? E aí foram vários, vários, vários comentários. É porque eu, eu fui no domingo e cheguei só, só responder na terça, né, tipo quase dois dias e matando a gente de preocupação aí na hora ele contou depois que tinha acontecido realmente uma coisa e tudo mais mas que ele tava Foi. bem o descarregou amiga e, eu, e, onde eu, e onde eu tinha ido tipo assim onde eu, onde eu estava no caso a pessoa não tinha carregado de iPhone e aí eu, só, aí eu, eu fui para uma festa aí fui para um after de manhã aí fui para um outro after de tarde na segunda aí, aí fui para casa de outra pessoa no domingo dormi ah, no e, aí ainda... e a pessoa ainda quis ir para a igreja e tudo mais. Aí fui para igreja e aí consegui lá, pegar um cartão de iPhone e informar. <risos> Ai, meu Deus. E o Jeff? Ai, <risos> que é difícil. Ah. <risos> Amor, corta essa parte aí <risos> no Não, ele não vai cortar, não. Mas, enfim, desculpa, gente. É que essa profunda. Muito... O, o Jefim também tem uma outra cultura icônica em São Paulo também de, de malhar de graça numa academia e depois. Não, não tem uma coisa assim também? Sim. Ele ah, é que era era né? Era mais, é mais prático. <risos> É uma questão de experimentar da minha academia e ele vai, ele experimenta a academia uma semana e depois ele vai em outra e apresenta coisa. Eu amo o Jeff. Gente, eu amo o Jeff. Ai, Jeff gente, Jeff eu, é sou pra... eu, eu sou totalmente pra essa cidade, assim, sabe? E, tudo mais. e aquela questão, tipo assim, é... acho, acho que a gente tem que ir de tudo isso, sabe? Tipo assim, levar as melhores coisas e tudo mais e seguir mesmo. Oh. <risos> e por fim, survival VD. Ah, eu fui uma experiência, assim única assim porque eu tinha um carinho e uma admiração muito grande pelo VD, assim, acho que todo mundo tem que passar pelo VD em algum momento, assim, acho que foi uma temporada muito boa, assim, conheci, conheci me reconectei reconecte com pessoas com quem já joguei, com quem eu nunca tinha jogado, então, assim, acho que muitas das pessoas, pelo menos as que eu conheci, conseguiram me conhecer um pouco mais, e sou muito grata assim, acho que valeu muito a experiência, assim, a gente tem que sempre sair levando o melhor de cada jogo que a gente vai jogar, assim, a trajetória que mais conta, assim, é. e paz. Isso é verdade, amigo. A, a gente tem que extrair o melhor de toda, não só em jogo, mas assim, de toda qualquer experiência, a gente tem que tentar extrair o melhor, por, por pior que tenha sido, mas a gente tem que ter é. um, algum lado positivo, algum treinamento, alguma lição e tudo mais. E, mas, Sim. óbvio que aqui no VD não foi tua não foi pior experiência, óbvio. Não, óbvio. amiga, não. Não, tipo assim, é o que eu falo, tipo assim. É... survival vai é um jogo de mentiras, né? Então, tipo assim, sempre alguém vai ser enganado. É impossível, não. Entendeu? É. Vão ter pessoas no processo que vão se sentir enganadas e tá tudo bem. É horrível quando acontece com a gente. Mas é mais horrível ainda quando acontece com outra pessoa e tudo mais. É. Então é muito difícil você... É... Meio que que lidar com sentimentos, entendeu? Porque uhum. tipo, em muitos Sim. jogos eu já fui super magoado por pessoas com quem eu pensei que eu estava e não estava e tá tudo bem, tá acho bem. que a gente meio que vai ter que, le que levar a experiência do jogo e esperar que, que fiquem no jogo, assim, entendeu? <risos> eu sou muito e, tranquila, minha atenção. E de outros outro jogos, é, qual é aquele jogo que você considerou, assim, o seu jogo? Ah, tá. então, eu vou, eu vou ter que dizer isso Esse porque foi o jogo que eu mais me diverti na vida. Eu fui oitavo eliminado, nem jogo eu fiz. Mas a minha entrega, a, a, o quanto eu ri, o quanto eu gostei, assim, de tudo, assim, foi um jogo que eu consegui me divertir muito. Foi no TW, o, o Host, Host House Holanda, né? Foi? Holanda, Holanda. Passar foi esse tipo eu me deixei horrores assim tipo eu criei uma aliança que durou até a reta final de jogo assim é, sair com poder que eu poderia ter me salvado mas eu sei lá eu acho que foi minha, o meu melhor jogo por mais que que eu que eu não tenha chegado nem no júri assim é, eu era eu era citado em volta de conselhos que eu não tava eu realmente assim a botava prova, eu jogava com boro, tipo, foi o um jogo que eu falei, foda-se, vou fazer o que eu quero fez, fazer. aí você fez o que você quis, você jogou sim, do jeito que, que você quis. Sim, e tudo mais, entendeu? tipo assim E sair por conta disso, assim, de defender pessoas, tipo assim, se eu tivesse ficado mais quietinho e tudo mais, eu teria durado bastante, mas eu acho que não teria sido tão divertido quanto foi, assim. Verdade. Não teria, assim, o Álvaro que jogou comigo, assim, sabe, muito bem, que ele, que ele até falou um no podcast, assim, que eu ria de tudo que acontecia, até das merdas que acontecia e tudo mais. Então assim, foi incrível, não tenho o que falar assim, Holanda tá no meu coração assim, é aquela questão que vocês entendem isso, não é em colocação que vai dizer que você é um fracassado ou não, assim, o que importa é o que você é, fez. Assim. É o que importa o que você fez, verdade. Sim, e tudo mais. <risos> Amigo. Então, para a gente finalizar, eu agradeço muito, muito a sua disposição, de você Sim. ter vindo aqui, de você ter cedido essa entrevista, muito gostosa, contar dos causas da sua vida. E, assim, eu queria que você... Caos, causa acontece em todo momento, né, amigo? Então, tipo, a gente só vai lembrando mesmo. E eu queria que você desse um recado para a sua plateia, para aquelas pessoas que torceram para você, mandasse um beijo. Então, tipo assim, eu queria agradecer a todo mundo que torceu por mim, o Iago, o Joel, que vieram falar, se disporam assim, é, a Roberta, tem, são muitos assim, que eu sei que, que gostam de mim, que me conheceram assim, que estavam lá na torcida assim, e tudo mais, não tem como falar de todo mundo, porque é impossível, mas é muito gratificante quando você tem pessoas que te acolhem assim, mesmo depois que o jogo acaba e tudo mais. Porque é muito disso, né, amiga? A gente, no jogo a gente acaba criando uma afinidade, mas quando acaba a vida continua, né? Então, tipo assim, mas o carinho e o respeito que eu tenho por todas as pessoas com quem eu já joguei é, continua no meu coração e é o que importa, assim, sabe? Verdade. Lembrar sempre disso, assim. Mas sou muito, fiquei muito feliz, assim. Acho que é. consegui aproveitar, aproveitar a experiência, assim, e é o que mais conta, sabe? Verdade. Amigo, eu agradeço muito novamente. Ó, oh, eu particularmente, eu gosto muito de ti. Amo, amo. Eu sempre gosto muito de acompanhar porque eu acho que você no jogo, você é bafão, você dá um bafão, você é muito good TV. É uma coisa que o jogo o, jo, o jo, não. Are... Ai, amiga, é porque eu sou, eu, sou, eu sou muito... É o que eu falo assim, eu sou muito real, gente. Eu não consigo ficar fingindo, é... sabe? Eu cometo gafe eu faço tudo, assim. Antes eu, eu conseguia ser um pouco mais inocente, Hoje não, eu só tipo, ligo, foda -se, eu, fosse... você fa, você que foda-se, assim... você você falar que uma paixão é ser criança, eu acho que combina uhum. muito com, com, com essa, essa coisa de você. Porque criança, assim, fala sem pensar, é, uhum. é, age de uma maneira... Eu, eu não tô falando que você é ingênuo e não sei, mas você, você passa uma, uma, uma coisa de, ah, eu, eu tô vivendo e eu tô... Sim, e, sim, e é aquela questão. De... Às vezes você vai cometer erros, às hum. vezes você se arrepende depois. Mas o ser humano é isso, entendeu? A gente vai aceitar, a gente vai errar, a gente vai aceitar, a gente vai errar de novo. E é normal, a gente está é aqui para aprender e tudo mais. É a experiência em si. E a gente tem que levar sempre isso, assim, entendeu? Muito obrigada, meu amigo. Você é icônico, eu gosto muito de você. Eu espero que você realmente vá me encontrando, porque eu estou muito ansiosa para te abraçar e, e você responder maravilhoso. É, gente, olha, Ai, eu sou um cara totalmente feminista, tá? Totalmente. As circunstâncias do jogo foram circunstâncias, mas adoro todas as meninas. Um beijo, amigo, muito grande. E, gente, até a próxima. Tchau, tchau. Beijo, amiga. Tchau. Saía? Não, espero que terminar. terminou.